Opa! E aí, galera? Beleza? Eu espero que sim. E galera, é, um início de vídeo aqui, eu queria pedir para vocês, galera, está me seguindo lá na Twitch. É a plataforma onde eu vou estar tá fazendo as minhas lives, galera. Para quem não tem a Twitch ainda, é só vir aqui e escrever aqui, ó, Twitch. Galera, veio aqui, escreveu, baixou, instalou. É rápido, galera. Fez ali um cadastro um cadastro ali desculpa bem rápido como qualquer outra plataforma de fazer streamer beleza dito isso galera vocês vão vir aqui já celular vai abrir o, o aplicativo e para facilitar para vocês na descrição do meu vídeo tem o link que vocês cai direto aqui no meu perfil mas caso você não queira, você pode vir aqui em pesquisar e digitar Bjorn Boruto É o um nick a parte, não vai ter outro nick igual esse por aqui Você vem aqui e clica aqui, ó E já me segue aí e já ativa aquelas notificações aí Eu vou estar eu vou tá, é, me esforçando para fazer sempre lives aqui para vocês, beleza? Não só de lojas, mas de outros games também Pra mim, tá podendo crescer e evoluir aí dentro do game aí, o Lodge Mobile, galera Então eu conto com a presença de todos vocês aí Mano, na humildade aí mesmo Baixa o aplicativo aí e me segue, beleza? Porque é bem simples aqui e é excelente para streamar aqui na Twitch, galera Então, corre! Vem seguir Bjorn e Boruto aqui na Twitch Fui, galera! Fiquem com o vídeo! Opa, e aí galera, beleza? Eu espero que sim Galera, primeiramente aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Galera, no vídeo de hoje estarei deixando aqui é, a defesa aqui do Calone. Mas aí, é, o Calone tava sem antes, né? E o cara veio ali naquela sede de atacar Aí eu falei, mano, eu vou reforçar ali, né? Pegar umas kills E o um poder destruído, mas o cara atacou sem líder já falo pra vocês não Ficar aí perdendo o seu tempo Comigo não tem dessa não Então galera é, Ele não mandou o líder né Só pra olhar o set aí do Calone E não pode moscar Porque o cara tem um set bacana Se moscar ó Vapo Galera Então já peço pra vocês aí Deixar o like E bateu galera Bateu Ó o misto ele não precisa nem trocar set, galera, porque é, é, não enviou o líder, né? Então, você já sabe como que funciona. E aí, ele sondou ali, né? Pra ver ali o dano que ele causou no calônia ali. Usando ali é, só os familiares, pesquisa e os heróis enviados ali, já que o líder não foi escalado. E aí, você dá pra você ver que o cara tem o set bom, galera. Tem o set bom. Desculpa aí pela notificação que chegou aqui O cara tem um set bom é... 45 estrelas no castelo Não é pouca estrela... estrela galera. Gal... Não é pouca estrela, galera Ah... Mas por que que não é? Mano, é 45 Se <risos> já tentaram Upar estrela no castelo, então quer dizer Que o cara gasta um pouquinho Provavelmente é full joias Full familiares ali, pacto 5 E tudo mais Galera, só mais uma coisa, queria falar aqui para vocês que depois disso ele abriu o rally ali na trap do o Max Kings da KGF e aí um salve para todo mundo aí da KGF tamo junto galera e eu tava com o Max Kings no Discord vocês estão vendo o símbolozinho aí do Discord mas como eu tava gravando galera é, o jogo o gravador não pegou o áudio do Discord, tá ligado? E eu e o Max ali conversando um com o outro, eu falei... E durante as nossas conversas, é, o Max me falou assim, é, que deixou sem antes e o cara pegou o relatório dele. E depois disso, eu me esqueci, né? Que o cara abriu o rali nele sabendo o que, que ele tinha com Qual era o reforço dele Porque ele viu a formação E como o Max aqui, essa trap defende Infi Obviamente ele ia vir de cave Não tinha porque ele mandar Infi ou arco Era cave E aí o Max falou Assim, ativa o boost de 50% Boruto Eu falei assim, não, não precisa não Pra que galera? E aí, realmente o Max não ativou E doeu galera, doeu muito Porque é, o cara tinha... O diabo no set foi o Não é possível. Só porque ele não ativou o boost de 50%, vocês vão ver aí a quantidade de T4 red. Não tem muita assim. Nossa, muitos itens campeão no set, porque tem uma peça do campeão só bateu. E aí o Max relocou. E eu achei que nós estava conversando e ia sair no, aqui, galera. Só tinha a bota ali do campeão, galera. Vocês viram ali? E eu achei que a conversa ia sair aqui Eu tô narrando pra vocês Então não saiu aí a conversa minha e do Max Mas não tem porque eu tá mentindo pra vocês E aí o dano que o Titã causou, galera Meu Deus do céu Sinistro, sinistro Ok, veio 600 e... quase 700k de T5 E aí 339k aí de T4 pra vala ah, que isso Boruto É galera, é Foi doido <risos> Mas aí a deusa salvou galera A deusa salvou Salvou bastante Então no final do vídeo eu deixo o set do Max Kings aí Dessa trap E deixo também aí é... O santuário para vocês verem, beleza? Então galera, vocês viram aí os familiares do, do atacante Viu o set do atacante os familiares não precisa nem mexer porque você sabe que é do bom e do melhor. E aí a formação do Max aí era pra defender muito bem, mas só porque que ele não ativou ali o, o boost de 50% causou esse dano todo, velho. Puta merda. Insano né? como que tá o jogo. É O cara só tem uma bota do campeão para. Full cave. 45 trilhas de castelo. Deve bater quantos esses 7 dele? Então, causou esse dano todo aí, galera. E o set do, da Trap do Max não é ruim, galera. Tá muito acima da média aí. Muito acima mesmo. Vocês vão ver o set aí. Então... Quando eu vi o relator, eu falei... Mano, o que, que esse cara tem nesse set de especial, mano? A bota? Só a bota ia dar esse dano todo. Não sei, galera. Não sei se tem joias do barão. O que, que tem ali. Ativou é, boost ataque de 70%. Tudo isso junto e depois, galera, a NPS bateu um ali ali sem líder nele. Vocês acreditam? Mas não machucou, não, galera. Nem, nem machucou. Mal passou pelos reforços. Vocês viram ali? Feriu ali em torno de que? 200k de tropa. E ali o ralizinho da Mel. ali Aquele ralizão fake mesmo. <risos> Ela não é nem doida de abrir ali pra valer no cara, né? Salve, Mel. Tamo junto. Galera, vai aparecer o set aí do Max. Então, se liguem. Aqui é o set dele, galera. Da trap dele. Eu disse que era acima da média, galera. E aqui é o santuário. Então, praticamente não morreu aí o quê? sem k de T4? É por aí ah, O santuário salvou bastante Galera, aqui ó Vocês estão vendo aí esse print Que é o resgate que o cara Pagou para ele Galera, assim que ele viu Que tinha levado aqueles red lá Ele gemou tropas, galera Ele gemou todas as tropas Que eles, ele tinha perdido E um pouco mais, então Meio que É como se ele não tivesse perdido Quem pode, pode, né? Perdeu, refez. <risos> Quem dera, né? Mas é real, galera. Ele refez todas as tropas e um pouco mais. E deu boa, galera. Agora ele sabe que ele segura. É, a defesa, se eu não me engano, não tava com altar ativo. Só tava com o líder na prisão mesmo. Então conta muito ter o altar ativo para defender. E o boost de ataque de 50%, né? E ele me falou que tinha de 70%. Se ativa, meu amigo... Se ativa, meu amigo, era sucesso. Mas faz parte, galera. É, para quem tá se perguntando por que eu falei para não ativar o boost de 50%. Galera, é porque eu achava que ele ia abrir mais a ligado tá ligado? É, é, se não pegasse ali o relatório. Só que eu esqueci do fato que ele, é, esquece, ele, ele tava sem antes no início e depois... Ativou o anti galera, então eu esqueci que pegou o relatório dele e depois ele ativou o anti Então é, foi um grande erro meu, ainda bem que foi com, com o Max né, ele já repôs ali o que perdeu Então foi de boa, mas valeu o teste aí, o Max sabe que segura muito bem a trap dele Aqui galera, esse maluco aí me solando, mano Atacando o solo E como eu estava me fingindo de morto Eu não iria nem trocar falange Nem nada do tipo, tá ligado? Então, eu queria que ele me atacasse Vocês podem ver ali Que vai ter As minhas tropas ali, ó O símbolozinho ali, ó Quatro Tem quatro é, é, Como eu posso dizer? Eu selecionei quatro exércitos, galera é, E guarneci e reforcei ali é, meus aliados para esconder minhas tropas. No meu castelo ficou pouquíssimo arco. Vocês estão vendo ali que eu tô com 8 milhões de tropas. E o cara tava me solando, mano. Até usou aí o coelhão patife para me solar, mano. O cara é muito doido. Então... <risos> Valeu aí pelas kills. Espero que vocês tenham gostado, galera, desse breve vídeo. Não esquece de compartilhar, galera. E de se inscrever no canal também, beleza? Fui, galera. Tamo junto.